Tá rolando. Parando, né? Oi? Vamos. Salvara. Salvara é Bom Jesus, né? A gente para na... Acho que é em É Enema, é Itapema, Itapema. Desce Itapema aqui em Neymar é lá em é base naval? Itapema, itapema. É em Itapema e É. É. É muito distante da pista. Hum. Aí depois para em Cabecilos também, que é bem próximo. Pedras altas também se parar. Onde vai? Onde vai? Ufa! Então vamos lá. Dar um bom dia aqui pra galerinha, né? <risos> Contar por quê. a gente tá aqui, tem polícia por perto. Quando a gente tava indo pra Cachoeira do Urubu. eu passei por ali e aí achei estranho achei eu vi um cara deitado né? a moto até ali no canto e achei estranho eu, pô, o cara tá dormindo ali peguei, comentei com, com meu primo né com o Maicon e pô, Marcão tem um cara deitado ali velho será que tá dormindo velho será que cara tá bem é, mas papai não sei velho aí eu, pô, véio, eu vou voltar velho aí peguei voltei aí quando eu parei na, na beira da pista assim, e aí a gente observou que o cara tava morto com as mãos amarradas pra trás eu falei, pô Marco, vamos, vamos ligar a polícia ver ele falou, velho, você, se a gente ligar tem que dar um bocado de explicação eu, velho, não, não tem problema não, velho. a gente fala, né? não foi a gente mas vamos dar o reporte só que aqui não pega meu celular é da Claro, senão da Claro não pega Oi também não tá pegando aí é, velho então não tem muito o que fazer né então, vamos deixar aí na volta como a gente passa de frente a delegacia de, de Santo amaro lá a gente, a gente informa mas nem precisou porque alguém deve ter informado e aí parece que deu uma referência um pouco errada, né? Disse que era na, na cachoeira. Os caras entendeu que era na cachoeira, mas não era na cachoeira. Era indo para a cachoeira do Urubu. E aí quando a gente estava saindo, chegou esse bolo de, de, de viatura entrando, né? Aí o cara pegou e perguntou né, se a gente viu alguma coisa na cachoeira. Aí eu peguei deu o toque na, não, não é na cachoeira não, é antes. Aí perguntou se a gente podia trazer até o corpo. É tranquilo. E fim das contas a gente fez o que queria, né? Que era informar onde é que estava o... O... o... corpo povo pra polícia. Mas no mais... Passei da Cachoeira muito bom. Sempre linda. Sempre ótima. esses pé rápidos aí, mas não chega a atrapalhar nosso dia não. Eu não fiz questão de, de encostar pra ver corpo nenhum, porque... Não sou médico, não sou legista. Certamente não sou parente da vítima Então, não tenho nada a ver com isso Uma coisa legal, pessoal Olha a pista como tá Não sei se vocês já vieram aqui, mas Essa pista só tinha uma definição, horrível E agora tá linda, né? Tá uma maravilha Tá excelente, velho bomba tá, tá gostoso demais, velho Opa aí, velho Opa velho e asfalto bom. bom. Tomara que permaneça assim por longos e longos dias. Que antes era nessa pegada aí, ó. Esse caminhozinho aí é, é, era nessa pegada aí. Muito ruim, muito buraco. Era lento pra chegar na cachoeira. Justamente por conta desses problemas. Mas agora tá lindo! Obrigado aí a prefeitura, ou o governo do estado, não sei de quem é a obra, mas veio a calhar. Hoje vocês vão ver um movimento assim meio razoável, porque é uma quarta-feira. Se eu não me engano é 12 ou é 13. A data.. Não sei dizer de cabeça, mas é quarta-feira, terceira semana de janeiro de 2021, terceira ou segunda, acho que é a terceira. para Santamaro Amaro, lugar de um bom Epa papá pa, pa. Aqui, pô, ainda bem que eu não fui ver corpo nenhum. Véio. senão isso ia ficar na, na cabeça, ia yeah. estragar o rolê, né? Welcome to Santo Amaro, quilômetro 3. Tá bonita, tá arrumadinha Santo Amaro Pedras Rapaz, já peguei essa estrada de pedras aí Não sei como é que tá hoje Mas a, o nome define Pedras, muita pedra Buraco Foi, foi legal não Foi, foi puxado da Zorra. Tomara que seja melhor. A gente pegou esse, esse caminho aí via pedras para chegar em Cabaceiro, Paraguaçu. Na verdade, foi para Governador Mangabeira, de Governador Mangabeira a gente foi pra Paraguaçu. Mas não sei se vale a pena não, porque quê? Sofrido. meio dia e seis filho da puta para no meio do caminho Com vontade de dar, dar uma, uma tapa na cabeça Terceira marcha Essa aqui é a faixa o pessoal caminhar Vamos reacender aí porque tá Não dá pra ver nada Acho que é É sim Vou botar uns um, um olhos de gato aqui né? Parece que tinha E tiraram Para quê? A delegacia se viu? eu chegava aí, dava o reporte, ó velho. Tem um presunto lá na. Lá no caminho. Quantos minutos? 11 minutos Então galerinha, a gente está chegando já perto do centro, vamos até lá, putin serra Então é isso aí galerinha Até o próximo vídeo, valeu Tchau, tchau E que liga